Boa tarde a todos, estamos começando o Jornal Carioca. Vamos falar de uma cidadã que está com o coronavírus. O nome dela é Ariel, uma sereia que vive à beira de uma lagoa na Barra da Tijuca. E agora vamos chamar o repórter Rafael. Boa tarde, vamos. Boa tarde a todos. Estou aqui numa sala do Zoom com Ariel. Ariel, pode me explicar o por que a dúvida do seu plano de saúde? Então, Ariel, em que parte você está doente? Na parte peixe ou na parte humana? Então, Mauro, é isso que está acontecendo. E fica a minha pergunta. Por que o plano de saúde não pode levar um médico e um veterinário juntos?